E aí galera do canal, aqui é o Zubit e hoje estamos com mais um vídeo E hoje eu estou testando o Yasuo com essas novas runas Eu peguei essa, essas runas aqui no site do Sangue, Vou deixar aí na tela para vocês verem Então vamos ver se, se funciona bem com o Yasuo. Ele diz que é Yasso MIDI Só que eu vou usar ela no top então E aí galera, quero se apresentar a vocês aí que estão aqui comigo E aí galerinha E aí galerinha do Tchau. canal e aí, salve. Falta mais alguém se apresentar. Bruna? Oi. Pode se apresentar, fica com vergonha não. Ou não. vergonha. Vamos ver é, se é esse aço aí tá afiado, hein? Ah, rapaz, vamos se jogar de aço, não. E aí, e aí a Catita estaca como? É, eu peguei aço porque é o que a galera mais joga, então, <risos> tô testando pra ver se... Eu peguei... eu pus Lux porque me deixaram suporte. É, vamos ver se aço aqui se dá bom. Cai contra quem no top? Contra o um Garen. Um Garen. nem sei o que esse talento que eu peguei faz, nem li, só peguei. Vamos ver se isso aqui dá bom, velho. Ah, que bagulho é esse? Que eu fiquei vermelho, velho. Ah. Comenta de Pegasus. Hit fatal. Ah, você deu três hits e ganhou. É pra gente. Calma que eu vou botar pressão nela. Muito bom. Não. não sou muito bom de aço. Ari já morreu já, Ari? Quer inverter aí? Não tenho nada, não tenho Aria, nada. Quer inverter, Ari? Hum, eu acho que não. E aí galerinha. Salve. Salve. Salve. Salve. Eu gostei não, não da dica falar. aí. Que dica? Viu, Diego? Da diga do, de trash, gostei, velho. É nóis, pai. Ai, vou morrer, mano. Ah, a tá muito forte, velho. Já, já tão no jogo, é? Já, já, tá louco, Garen tá muito forte, velho. Galho tá. Garen? contra um ontem. Garen? É? é Galho também, na verdade, eu joguei contra Opa! Um Acho que eu sou Leiaço, hein? Assim. Ah, não dá não, velho. O tá muito forte, velho. Você veio com o talento roubado pra Ize é, ou não? Vim, vim. Dá as alminhas lá ah, que você galera. velho. Ah, velho. Ô, Ize, tu vai ter que gankar aqui, velho. Nossa, mano. foi um golaço isso, na moral. Tá louco? Vou ver aqui a partir de vocês. Aí doeu. Aí eu senti a dor no coração dessa Vayne. Pelo <risos> amor de Deus. Ah, ele usou esse skill agora? Né? Sim. Tô subindo, hein? Zombite. Ah! Bosta! Ah, velho, não curti aço, não, velho. Não gosto de aço. Não sei nem por que eu vi com isso. Aço. Falou um é mono, mas precisa ter um pouquinho de dedo assim pra eu jogar. Isso aqui não. Não é dedo, mano, ah, tô pegando o Garen, velho. É mano, nada. o Garei é cotoco Ias... pra carai não né? é... Yasun é mão ruim, velho. É, não é mono dedo, é não, não É, não é velho Tem, ter... <risos> Tem que ter dedo, eu já tentei jogar com essa bexiga eu Sou mais meu master Eu também, sou mais o nosso mastery. Ah, sou mais o meu time Sou mais o meu time Ó oh, Camille no mid, cuidado, hein Estampei um... um... um agora Platina 1 no top Eu de... Shinral <risos> <risos> Eu ia de naso, o bicho boneco. Vou top, é o vou top, é tem top. Meu amigo tá doendo muito, velho, com esse novo talento, cara. Isso é louco. É, Voltei. Rapaz, tem uns talentos roubados. O cara tem que aprender a fazer essas paradas. Só vai, aí. só vai. Ah, hum. eu peguei um, um site aqui do Ken do Summer aí, velho. Tem... Só é, Não vai assim que nem louco, não, velho. Oxe, não que louco não, cara. Que esperar o... Tem que esperar estacar o furacão pra tu ir pra cima, cara. Oxe. Ah, já, você acha que dá, dá pra nós ganhar, Odin? Aí, errei flechou. vamos lá fé, então, hein? Nice. Flechou, tá bom. É, eu vi agora as duas primeiras kills aqui. Okay? Uma no mid e outra do Odin aqui. E aqui passa... Vou jogar é atrás. Né? ele é, ainda explosou. no meio. Uma ah, coisa que vou dar a cabeça da vem. Ó, ah, eu vou lutar com com Garen com os mil em cima. Não. Não vai ganhar. Você não vai ganhar hoje, hoje não. Eu não, ganhar, ou jungle, ou jungle, eu, não ou eu não ganho essa troca ajuda? não. Só trocando ganha não. Exe. Tenta ajudar topo O Iaço deles é maestria 7, viu? Hum. O problema é que eu sou só um, né? Mas vamos tentar. O Iaço, né? nosso Iaço é maestria 2. Tem... Nosso Iaço é maestria 2, mano. Aí o nosso é humilde, é. né? Melhor que o é. dele. É. é. Nossa. Nossa. Maestria não diz nada, né, velho? Obviamente, o que vale diz... habilidade. Não, a gente vale engaça mais. tudo. É, algumas vezes, né? Aí a galera tá como? Na filosofia, né? É. é. Ah, não quer trocar não? Eu contra o Yas, contra Uau, o pior coisa. que ele. Eu... Tu bote de longe, vai lá pra cima. E aí, beleza? E com... Comparando aqui, o Yas deles tá ruim pode mesmo. Vai, vem, vai, Ô, louco, dava pra você matar eles muito easy aí, mano. O Jin e a Lux. Tá gravando live aí? Não, eu tô gravando o um vídeo só, cara. Mas Pode cair, pode te falar também, pô. Vê de boa. Não, Puta. eu queria assistir se estivesse gravando, tá ligado? É bom que o pessoal tenha que dar o server do Discord e eu vou fazer live só. <risos> é, ah, pode tá Ah, oh, o Discord tá aí, ó pra galera participar, quem quiser ir. É, mano. Deixa o Discord na descrição, tenta e participa aí. Mouse aí, Dinho. Esse assim, queira roubeto, Tô aqui, o aí. Relaxa, cara. Esse é o de menos. Olha o Yassi me ameaçando, cara. O importante é deixar os caras tiltados, né, velho? Ô! Oh! Tô indo mid, zumbit. Pega seis logo, senhor. Pega seis. Hoje em dia, qualquer pessoa tem almox elementalista? Alguém já percebeu isso? Tem comigo, Lux. O que é que tem? Não deu. Veio dois, mano. Pra troca. Porra. Dois pra troca é sacanagem. Deus... E aí? Veio dois e morreu! Nice. Que bote! Bem, chupa. Amigo, chupa! Meu amigo do céu, hein? Chupa. Como é que eu faço o trovão? Alguém lembra? Eu não lembro! É... Como é que é? Trovão é vento e fogo? O que, que é? Água e fogo? Água e fogo não, água e fogo faz e... Shadow. Eu vou arriscar que seja esse daqui, vou transformar em ar. Ó, Mas... ah, ó, já é um motivo pra ó, reportar aí, ó. Já xingando aí ó, o Yas. Tá gravado? Tá gravado, cara, só relaxa. Então. Mas eu não... Zuveti, relaxa, tô chegando, hein? Eita, morri. Ah, trouxa, pelo amor de Deus, né, velho? Oh! ai, E aí, Gucci? Quem é Gucci? Que é pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né, mano? Fica xingando aí, mano, alguma... desrespeitando. Tem alguma coisa pra beber aí, tá pega! Meu Eita, Deus! Tá. Chegou um V. Ah! Vamos, vamos, vamos. Nossa, só tomei um ult na cara. Boa, ah, sou, né? Boa, Lux. Aí se eu não quiser ter um jogo pra imitar... Tacar nosso time, né? tacar um flash e com quem eu não sabe fazer isso de Veigar, mano? Vamos saber se eu tô jogando bem ou não, cadê o... Se ah, eu... trocaram de novo, trocaram de novo. Ah, esse maluco não aguenta, tio. Toda mais maestria 7 que tem alguma skin sempre fida, ah, né? Fazer tirar o... onda com ele trocou? pior que é verdade, tem, tem aço né, que mano, Fira, Que Sim, tem hora mano, que fida e tem Correu? um milhão de maestria que fida pra caralho tipo Jukes, tá ligado? ligado? Correu? Não, não aí, falei. aí você tá tiltando, né? Garen Chorão. Acho e que você foi você. Eu né? fida e vira o jogo. Lux, é também oh, tem esse Ari, é vai pro pode... bot que eu tô indo pro top. Vai pro mid, quer dizer, eu tô indo pro top. Não vou deixar esse aço correr, não. Nossa. Nice. E Ari só se lascando, fi. Coitada. Nossa. Hum? Vamos, tentar levar o first aqui. Ó, oh, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, Ai. Acho que ele sabe já. Se, sei, se pega, mal. se pega, eu outro, hein? Se pega, eu, eu, em eu em Tô subindo, zumbi. <risos> <risos> Me, você bloqueou o furacão dele bem, bem na cara, vi. Eu brinco. Ah! Meu, esse bicho é mono. Esse cara tá vai pistolar, aqui. mano. Esse cara vai pistolar. O maluco merece o meu respeito. Acho que eles trocaram de novo. Eles trocaram de novo. <risos> hum. Trocaram, trocaram. O cara subiu. Já tô subindo aí, já Não, mano, não. Mano. Fala alguma coisa? Fala alguma uma coisa. Olha aí, Lux. <risos> Ai, caraca, mano do céu. Ô, Ari, sobe pro top, Ari. Tô indo já. <risos> Eu vou fazer esse aso tiltar, velho. Se fizer que a Lux não tá me carregando, pelo amor de Deus, né? Bote. <risos> Só vem, Ari. Ai, esse aço, velho. A Camila ai, subiu ai. Eita, aí eu joguei mal. Sorry. Vem, Lux. Zubat. Eu não ouvi que ninguém me, mata, ninguém me mata mais, não <risos> oh, tá aqui, não. Pô, Zubat tá teu nome cara, hein? Não acredito. Tá Nossa, treinando, um viadão. Ai, que bosta! Foi que nem eu ontem, velho. <risos> não tem nada, não. Nunca tinha jogado de trash. Continua batendo. Aí trônea. Virtual de novo. Só vou reportar, cara. O jogador Tóxico só reporta, velho. <risos> Ainda manda aquele maravilhoso. Como é que diz? se diz? Se inscreva no meu canal. Ah. Só pro cara largar de ser besta. Qual? Ainda vou tiltar ele mais agora, quer ver? Se tu for lá, tu mata, hein? Vamos, vamos meter o pé ou não? <risos> <risos> ou não? Salve, <risos> carai! <risos> que vacilo! E aí? para Disney Se tá é bom, pro Ia mano Vem cá, tô com Vamos ver onde a Camille tá. Camille foi base. Eu Consigo levar top rapidinho. O rapidão, hein. É, que de... Carai, que dano é esse? Olha, eu tô levando a torre Caraca. muito rápido, cara. Esse talento aí, Zumbi, dependendo do seu ataque speed, você pode pegar 3,0 de ataque speed. Caraca, tu tá explicado que eu tô batendo rápido só. E... Lux, vamos com o Lux. Meu amigo tava jogando de Sion, só vai, Lux. Estuna, Lux. Se tu estunar, é Eu mano. também tô aqui. Não, mas ele bolsa... Opa! O saluco errou tudo, hein? Errei mais do que eu devia, né? Sem querer. Errou que... mesmo. Nossa, Guidão não é esse, fi. Ô, Meteoro de Pegasus! Meu Deus, aí é, tá esse, tá, aí tá. É, esse aí é é fã o Cavaleiro de Zodeku. Hum? Eu tô é vendo. Bom, é. Meteoro de Pegasus. Comenta de. Ih, terra, chegou, galera! Né, Lux! Tu me salve! Medo, <risos> é medo, medo, medo, medo, medo, ó. Vamos lá, Bruninha. É medo. Matei mais um. Como é que nós vai? Vamos levar o Toy, vamos com daí. Nossa! Meu Deus! Não! Ah, eu morri, Lux! Lux, minha querida! Tu me salvou. Aí ela que você é Só me acompanha, Bruninho. Bruninha. Pega esse kit de presente. O maluco tá perseguindo. Calma aí, calma aí, calma aí. Quem tá perseguindo? O cara tá aqui? Eita! Eu errei ei. Ah, velho. O cara flechou! O cara veio com raiva. Vem com sangue no zóio. Vem com sangue no zóio. Ah, não tem mana, não tem mano. Eu pensei que eu tinha mana pra outro e não tem. Relaxa, relaxa. Aí, Vem aqui, fica Bruna, aí, fica Bruna. aí, beita ele. Ah, é um tapinho Dona. Eu tô ouvindo, já tô chegando já. Não, não é você não, é a Ari, pô. Oi. Tem um bug pra tu. Você vai querer esse Ah tá. Hum, a Ary, morreu. tá. Ah, a Camille correu. Faz aqui o bro, Ari. Vamos lá, no vamos bro. lá, gente. <risos> vamos que vai dar bom essa partida aqui. Tá jogando, o nome dele é vida. Então não pode vacilar, né? Tá o cara é o único que tá forte lá, né? Ô, eu faço o daí... dragão sozinho? Não ah, você faz, sim, mano, sim. Você é um EZ ó, bufadão, mano. Ó, ó, Lux. Eu contrai, eu e tu o Yas E o EZ, né? Importante ressaltar. Mas tenta o pra roubar aqui, né? Mas não, quando não cola, né? Vem aqui, vamos pegar o cara aqui, ó. Sim, sim, sim, o Yas tá aqui, ah, tá. o garinho tá aqui. Qual é o objetivo aqui, pessoal? Aqui, pessoal. Boa, calma. velha. Objetivo não, esse aqui é um jogo de luta. Se <risos> vai ali comigo, a gente ia matar todos. Vamos lá. Isso é de flex, né? Só pra... Nice, é um lugar, é um lugar, é um lugar, é lugar, um é lugar, hein? Ezreal, para pra fazer jungle, mano. Ezreal! meia aí eu não vi, aí... Esse, esse... Esse aço tá prezando um treino. <risos> o nosso tá jogando... É Mê! Ah, não saiu a ult! Tô caindo estudo, vem, nossa, eu dei que nem lixo aqui agora. Não era não era pra gente. Não era pro Eres ter parado feito a jungle. Sim, eu não vi o mapa. <risos> ah, então, tá, não viu o mapa? Não tô tá ouvindo o chat, não? Não, chat. <risos> me posicionei muito <risos> mal, mano. Eu tinha me posicionado aqui na base deles, na, na T3, quase. Vamos lá, Vamos que a gente vai ganhar essa aqui. TP bot. Errou. Tá easy esse jogo. Fala. Tá easy peasy. Mano, o Meteoro querendo, não, ele tá arrancando dano bacana, mano. Ari, Puta! Tá mais o aéreo, hein? Charme o Aere pra, Aere trás, pra trás, Charme, combo. Saiu viva. Pô, essa é a Bruna joga bem. Bruna, vou lá pegar o cara agora, curtir. Não é, não, não, não, co... não, não. Gente, se você quiser ganhar o objetivo, de... como Nossa. eu tinha falado, era pra gente ter levado essa torre do midi aqui, que dava? Relaxa, cara, fica, fica de boa, fica de boa. Oh Oh Não roubei Vrau Nossa Opa. Meus amigos Caraca, que bosta Fiz bosta mano Olha que cometa tá de vendo? Pegasus Matou o cometa fiz bosta, fiz bosta, fiz bosta. Cara, não tô bosta. aguentando esse cometa de pé. Vamos ver. ou alguém quer pegar esse red aqui? Não, eu tô morto. Você não pegaria. Pode carry, né? Véio? Não, pode fazer. Falei tá que você. a família tava aqui, falei que a família tava aqui. Ô, louco. Jogou bem. Vou formar, gente. Tô com up Ai, Ai meu lixo, é um topinha cara. Valeu O maluco tá tão chutado que tá indo em qualquer um hum, é, é, é, é a minha Lux, é Nossa, a Lux se, né? se liga na Lux, na Lux, caraca Pra é, cá, pra, né? cá, pra então, cá, pra cá Vou ensinar vocês como é que se joga de aço agora, ó Correr Ó. Oh. Só no KS, entendeu? É isso que eu ó. É tempestade, acertei. Estou agora furioso. Estou, estou como uma tempestade. Oh, meu Deus, você está como uma tempestade? Vamos lá. Qual <risos> é, vendo o Dieguinho revirando os olhos aí, velho. Ah, bagulho é doido, caralho. Morri. Não, não, não, meu, vai não, vai, não, vai, não meu irmão. irmão. Desculpa, mas pra vocês está muito fácil. Meu time não bate, joga Bruno, nada. Só, só bate, Bruno. Detalhe é que não foi ruim. a gente que falou isso, na... não, tá? Na... Senão a gente estaria sendo tóxico também. Foi ele mesmo. O Boa. Iaço, lembra do é, cacete? péssimo, é, mano. É, na moral. É, ruim é é apelido. <risos> só pra fazer aquele achar, né? Ai, ai. Aí eles tinham um off, eles tinham a Vn off, a Vn ia dar ia ajudar pra caralho aqui. É. Certinho, mano. É. A vai velho. De qualquer forma ela ia ajudar, no Late game. Tem 20 que levar Você que irmãos. pensa, fi. Pega aqui, Jim. Me! Você deu o último hit, velho. Era pra você hum, dar depois. Vamos só. fazer o seguinte: Pega aí, geral. Força mid. Vamos, vamos forçar mid Pô. geral. Nossa, nem vi. Aí a Ari se enfiou no meio dos caras, né? Ah, aí tá. se matou, hein? Aham, <risos> uh -huh, né? Se é não. Se você pode. Nossa, Meu Deus, não acredito! Berg e a joguei bonitinho até boa. Leva só, só, só leva GG. Não dá, mas já dá pra gente levar ah, uma. É. Ai, ai, recuperar uma parte a força da base. O oh, meu, meu canal bateu 53 mil views. acredita no total já. Caraca, oh. uma boa. Já Parabéns, tem cinco, hein? Tem 53 mil já. Empolgante. Bastante. O canal de dois meses tá bom. Carai velho. Vitória, derrota. Vitória, derrota. Eita, pô. Cometa de Pegos os dói, né, aço. Chega aí, aço. Cara, quem falou Cometa de Pegos aí? Tem quantos anos? 15. Ai, Mentira que você tem 15, Eu porque... não acredito que o Eu Eu, tenho 15. eu falei pra ele, não tem 15, cara. Ele esqueceu de comer, de comer muito arroz com feijão, que eu era mais novo, mano. Ah, socorro aqui, pessoal. Parece uma mina, hein, mas tudo bem. Uma mina não, mas sei lá. Um menino de 10 anos. Minha voz não é... Minha voz não é entre as mais <risos> agradáveis, né? Tô indo. Calma aí. Um dia tu cresce o go Gogol, amigo. Não se preocupa. Fiz 15 o quê? Fiz, fiz 15 anos em setembro, hein? E você é um mito, hein? Parabéns. Exatamente. Vamos de queijo. Bate! Ó, ó, ó, ó, vou pegar Pão a Vayne, Vou pegar aquela venha ó, ó, poder madeira! Ó, <risos> ó. Oh, oh. Dragão, 50 segundos, pessoal. Sai. Tem minha flecha. Já tava tá com quantos ah, stacks? pegar o Red. Meu, meu Deus do céu, Berg. Uh, matei a venda. Agora tá com quase com 200 stacks, tá? Mais ou menos, né? Tô 158. Eu tenho 168 stacks. Tá bom demais. Aí brincou. Ai! Vem, filha da. Eu ia matar, caraca. Ah, demônio. Desgraça de Veiga filha da puta O Veiga tá roubado a Puta que, que recebeu no pau no Nossa Tomou no tá rego, forte. hein oh, Eu preciso começar a jogar de Garen, mano Muito forte <risos> Na moral, eu saí vivo depois disso tudo, mano Eu não entendi ainda Eu vou dar um TP aqui oh, WTF eu tô vivo. Ah, ele eu morreu. Morava. Morreu não. Nossa, morreu. morreu. Morreu por falta de skill, né? Nossa, o em salvou. Nossa, aí é, aí é God. Salvou, Nossa, foi salvo. Bruna, fala alguma coisa. Você tá quietinha aí, participa também. Não é a Bruna, não, eu já falei. É o Bruno, desgraça. Não, é Bruno, mulher, cara. <risos> Ah, é? É, mulher, Bruna. É, Bruna, é olha. Porra. É o Victor. Ah, Tro... a lógica seria ser Bruno, né? Porque Bruna é Bruno, porra. Trocou de pessoa agora? Porque tá com voz de mulher tá agora? Logo, Você tem pra... burro pela personalidade, é. Oh, é meu te... Deus. Tem peru, isso? É tipo um ilaoí, Oi... é tipo tá ligado? Normal, depois quando ela ulta. Vira um homem. Pera, porra. Tem gente na bosta aí, mano. Nem existe amigo. essa canal, moleque. o do caralho. Cê é louco, meu amigo. É muito dano, velho. Ah! Não ia pegar o cara, gastou flash, não entendi. 186 com 70 20. Dê essa barreira de aço, mano. É, é muito broken. Boa ah, ali, filha sacos. da puta, Desgrila. Meu amigo cara, Ah, com um ataque básico, pelo amor de Deus Não existe canal, o cara não sabe procurar cara, é só colocar Zubit Gamer pô. Mil, Mas não aparece não, não aparece mesmo, nós temos que mandar o link pô Deixa eu ver Meu Não aparece amigo. mesmo não, já tentei já cara Coloca, então fala pra ele coloca assim, Zubit LGBT pra ver se aparece Núcia, esse dano aí, na Vayne, só com o que? Nossa, se pegasse, tava, tava morta. Fala aí pro cara, coloca esse nome pra ver se aparece. Ih, aí é LGBT, aí é troll. Ih, é troll, hein, Zubit? Esse, esse nomes. Mito hora, aí ficou muito bom, mano, na Lux. Ai, crianção, velho. O cara que fala isso é né, bem. É um cara. É, esse aço é muito tóxico, cara. Sinceramente. Vou até dar ban de chat nesse cara, porque. Esse sim deve ser aquelas crianças de 10 anos, nojento, né? Também acho, Ui. mano. Puta que pariu, de rei, Zé! Muito ruim isso. Sai da seu cambada de jegue, da desgrama. Jogo tão divertido, nice tem uns caras desses aí. Nossa, aí o Jin jogou pra caralho. Earth, Earth, Earth. Earth? Alô? Modo que não gasta mana? Uhum. É. Nem o Earth, tempo. não. e assim no top, ele? Ele, vem, não, ele mano, tá só, só tem, só tem ah, a Camille cara. viva. Ai, cara, eu quero ficar falhaço no top e eu tô ali, velho. Fala, detalhe leva top, gente, cara. Detalhe, gente, eu não <risos> sei jogar Pelo de exe Pelo amor de Deus. Eu tô pensando em eu, tá eu tem Deus, gente. 717 inscritos. Perdeu uma torre free, mano, na moral. Ô, Dieguinho. Sabe o que é, é. Aquela, aquele talento que você tava usando no EZ É, é o CER? O talento que eu tava usando no Sreo? Sim. Sim. Ei, você ligou Sim. que eu premeditei? O talento? Sim. É, é... <risos> mano, eu queria beitar alguém, mano. Beita? Beita o blue desse cara. Hum. Meu amigo, dois mil no quatro hit, meu amigo. Aí você acabar da peste mesmo, hein? Que runa roubada do careta. Ô louco, mal que não te cham de capeta, zumbit. Sou feio mesmo. Veio, sou mesmo. Mas é não. Isso, cara. Que boneco sou... roubado, mano. Tóxico. Pelo menos você não é tóxico. Vaza, vaza, subindo tudo aqui, Ari, Are, vaza, vaza. <risos> Atiração, mano. Meu é pra aí. doer na alma, é pra doer na alma é isso, velho. Aí o maluco chega e deu aquela, aquela sadness life, tá ligado? Nossa, aí, eu... alguém proteja Bote, bot, alguém. Sofreu, mas eu sou solteiro. Ai, ai. Ó, meu ult. Tem me ulti, xingado vai. agora, o cara é de filha da puta. Pelo né, <risos> <Meu> amor de <risos> Deus, ó. O louco, eu tenho que de 1 um em 1 um segundo se eu acertar ele. Vamos dar GG. Sim. GG é easy. GG boa. O maluco tem mais 3 a 7 de aço. Tava muito nariz nessa partida. GG. <risos> eu entendi. Inscreve aí no canal, compartilha e foi. Vamos lá deixar o link do canal pro cara. Pra quem quiser, hein? tem um link. Voltou, caiu aqui. E fui, gente.